Graça e paz. Estamos no vigésimo dia da campanha. Quando pecamos e não confessamos, atraímos a ira de Deus sobre nós. A confissão é muito mais que falar de um erro, exige atitude. Deuteronômio capítulo 9, verso 18 diz, Depois prostrei-me perante o Senhor outros quarenta dias. Não comi nem bebi, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido. O povo pecou. Mas foi Moisés que teve que ir diante de Deus confessar o pecado deles. Quando estamos unidos em uma comunidade de fé, o pecado de uns pode atrapalhar a comunhão de todos. O pecado foi tão grave que ele precisou de interceder outros 40 dias pelo povo. Deus não aceita desculpas. Somente a confissão dos pecados pode afastar sua ira. Confessar significa concordar com Deus que pecamos. Mas podemos também agradecer, porque todos os nossos pecados foram pagos na cruz, por Cristo Jesus. No entanto, somente o pecador arrependido, desfruta do perdão divino. Sem arrependimento, que significa mudança, não há confissão. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no deserto e Mente na eternidade. Senhor Deus! Agradecemos pela sua graça e misericórdia Não há uma pessoa sequer que não peque Ainda assim, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados Se o Senhor pesar os nossos pecados, nenhum de nós subsiste diante de Ti O Senhor também afasta de nós as nossas transgressões E joga os nossos pecados no mar do esquecimento após confessarmos mas o melhor mesmo é sempre estarmos cheios do seu Espírito Santo para evitar pecar. E se pecarmos, poder confessar de imediato, possibilitando a restauração e o renovo espiritual. Ajuda-nos a perceber o laço do pecado, não cair nele, e se cairmos, confessarmos o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém